Olá! Nesse vídeo irei ensinar a como entrar na sala em grupo. Primeiro acesse as disciplinas, entre na disciplina, role para cima. Aqui está o link para as atividades em grupo. Clique nesse link e irá abrir essa página. Aqui estão os links das atividades que serão desenvolvidas junto com seu grupo. Os grupos são aleatórios. A sala para a discussão é o grupo A. No canto inferior esquerdo, clique em entrar na sessão. Ao entrar na sala, não esqueça de montar o Meet para que outras pessoas além do seu grupo não ouçam. Clique em habilitar microfone, permitir, faça um teste. Caso escute o som, clique em sim. Seu áudio está ativo. No lado esquerdo, em usuários, clique no seu nome. Desbloqueie o microfone. O ícone verde mostra que o seu microfone está habilitado. Quando todos do seu grupo entrarem, poderão discutir e desenvolver as atividades. Para voltar no Meet, basta fechar a janela. É isso, pessoal. Obrigada.